Fala pessoal, tudo bem? André aqui. Eu vou fazer um update rápido do Bitcoin que está querendo aqui fazer um pivô de alta. Será que isso aqui vai realmente acontecer, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, aqui que eu estou de olho. Tá? Vamos começar aqui no gráfico, então... É, também no diário, vou dar uma olhada em regiões importantes de resistência para o Bitcoin. Também vamos olhar aqui os indicadores de sentimento que deram uma boa melhorada, tá aqui agora no curto prazo. Vou comentar para vocês também sobre isso. Onde está também aqui a liquidez para o Bitcoin nesse momento, tá? Vamos olhar aqui a BitMEX e também a Binance, tá? Vou mostrar para vocês exatamente aqui pontos de atenção para gente e também por último a gente vai comentar também aqui a, as é pequenos que tá subindo aqui tá então tem algo interessante mas tem pontos de atenção também beleza então bora lá para o vídeo de hoje então vamos lá pessoal vamos dar uma olhada no Bitcoin peço desculpas para vocês aí por não botar o webcam não tô com a cara aqui muito boa tá mas enfim é, vocês estão aqui para ver a análise do Bitcoin né então vamos lá isso não vai fazer muita diferença então galera vamos dar uma olhada aqui Bitcoin que está aqui ó está numa região importante ó, essa essa essa essa linha comentei para vocês nos meus últimos vídeos eu considero ela bem importante essa linha amarela aqui se a gente conseguir uh, romper ela pessoal pode ser muito bacana tá a gente poder testar voltar a testar a casa dos 45 tá mas de novo fique atentos porque né, esse esse padrão aqui é um padrão tá aqui é um padrão uh, formando um padrão mais baixista tá pessoal então a gente pode vir aqui sim testar a região 45 e a partir daqui né a coisa desandar tá então tem que ficar uh, no curto prazo a gente está aqui ainda numa uma consolidação numa uma lateralização aqui para o Bitcoin ó, tá então não dá para ainda botar é, muita fé não tem uma definição do mercado a gente só vai definir realmente se a gente ou romper a região dos 45 é, ou se a gente romper aqui e perder a região dos 38, na minha opinião, tá? daí sim a coisa. A gente vai ter uma definição um pouco no mercado. Eu até diria que, na verdade, a região dos 37 tá para poder ficar um pouco mais uh, né? um pouco mais uh, garantido, mas eu diria que a 38 já seria bem complicado se a gente fechasse o diário abaixo dos 38 mil uh, dólares, tá galera? Então, primeiro vamos puxar aqui o gráfico de 4 horas, Estavam tá? Vamos dar uma olhada nisso aqui. O Bitcoin aqui está querendo fazer um pivôzinho de alto aqui, tá, galera? Mas lembre-se que esses, esses rompimentos que a gente teve aqui, tá? Foram rompimentos que ah, foram, a maioria deles, falsos, tá? Tem que ter uma bastante cuidado aqui, tem outro, outro exemplo aqui, ó. Mas isso aqui é interessante, está querendo fazer um pivô, um pivôzinho de alto aqui, tá? Então isso aqui é, é muito interessante mesmo. puxar aqui o gráfico de 1 hora, fica bem claro pra gente. Ó, a gente estava no canalzinho. Né, para o Bitcoin e a gente fez uma Pôs um canal de baixo aqui tivemos um suporte né, nessas, nessas regiões e agora o Bitcoin tá aqui querendo romper essa região aqui ó, a região dos quatro mil dólares que é um ponto chave na minha opinião tá a gente tem aqui um volume muito forte nessa região também tá? a gente tem que romper aqui essa região que teve um volume grande tá para poder acreditar numa uma Bitcoin buscar regiões lá acima dos um, buscar a região acima dos 44 né e até os 45 mil dólares tá então para isso pessoal se a gente fizer esse pivô de alta aqui ó tá sendo importante acompanhar é, até pode medir alguns alvos a gente a gente, ó, a gente medir os alvos aqui de, dessa dessa dessa subida que a gente fez aqui toda ó, Se a gente fizer realmente um pivô aqui nessa região a gente pode medir então o primeiro alvo aqui seria isso aqui ó tá e o segundo alvo daria aqui então na casa próxima e dos 45 mil dólares ó então fiquem atentos aqui tá? Nesse pivô, nesse pivô. Ah, Só é importante lembrar que Como a gente tem muita armadilha pessoal Vocês têm que realmente avaliar aqui Se a gente vai romper e fazer um suporte Pelo menos essa linha aqui tá? Essa linha eu considero que é fundamental suporte aqui na casa dos 41.200, 300 tá? Se a gente começar a perder tá? Principalmente a região aqui dos 40.800 40. A coisa pode ficar bem complicada Para o Bitcoin tá? E a gente acabar fazendo na verdade né? Testando regiões mais abaixo tá? Lembrando que a região que a gente tem aqui um, um volume, uma, um suporte Bitcoin é a região dos 39, tá? Então essa região dos 39 aqui tem que ficar bastante atento. É uma região que se a gente não conseguir fazer esse pivô aqui, a gente pode vir testar de novo essa faixa aqui, ó. Dar uma, uma beliscada aqui e Bitcoin voltar. Mas a gente está próximo aqui de fazer uma, uma, uma, uma definição, ó, pessoal. A gente tem aqui um triângulozinho importante, tá? Então, a gente está aqui numa, espremendo o preço. Uma hora ele vai ter que né, definir para onde ir. Tá? E eu espero que, pelo menos, que seja para cima no curto prazo. né? Uh, eu vou comentar para vocês aqui, então, sobre o, o indicadores de sentimento, que deram uma boa melhorada. A gente está vendo aqui o long short ratio caindo forte, com o open subindo aqui no curto prazo. tá? O preço subindo, o long short caindo, com o open tem uma subida aqui. tá? É, aqui também deu uma melhorada também. A gente viu nessa região... Nessa região aqui, o, o, o preço aqui ó, consolidou. Aqui a gente tem o um long short deixou caindo, deu uma subida aqui, tá? mas o, o, o Open Interest não estava não subindo tanto. Então, aqui no curto prazo isso é interessante, só que a gente está aqui também agora tendo, tendo liquidação dos, dos shorts, tá pessoal? Então tem que tomar cuidado, a gente está liquidando os shorts nessa região. É um ponto importante, porque aqui também, inclusive, a gente olhar na, na, na BitMEX e também na, na, na Binance, a gente tem liquidações, regiões de liquidação aqui, principalmente aqui nessa casa aqui, próxima dos 41, 700, aqui ó, 40.600, R$40.700, a gente tem aqui pontos de, de liquidação tá, desses shorts, então a gente pode dar uma aqui em cima tá e uh, acabar né, depois buscando liquidez embaixo, que é onde está mais a mais a maior liquidez nesse momento tá a gente tem um delta aqui nesse momento a liquidez de acordo com a reblock Capital, nesse momento a maior parte da liquidez está para baixo tá pessoal então tem que tomar cuidado com isso né uh, geralmente essa ferramenta tem acertado bastante tá mas obviamente a gente não pode simplesmente a, a levar em consideração somente ela aqui né ah, porque não é um indicador que sobe sozinho que vai acertar tá aqui na aqui na no nessa na bitmax pode também ele que é um ponto de liquidação aqui se a gente não a gente esses pontos aqui e a gente começar a retrair perder a região dos 40 mil dos 40 mil 41 mil dólares por exemplo tá a gente poderia então testar aqui a casa dos 39 tá essa parte que é 39 38.800 que tem pontos também de liquidação importante tá a gente poderia buscar aqui tem inclusive a gente viu nessa região aqui para os top traders o que são né, os traders que representam aí praticamente vinte é, por dos traders que representam 80% por aí do volume né a gente pode ver que é, até a gente poderia dizer que são um pouco das instituições também né? eles nessa região aqui acabaram aqui nessa região acabaram alavancando bastante aqui tá então a gente tem um delta de, de, de do de, da alavancagem usada aqui então Uh, a gente temos mais longs aqui nessa região tá então a gente pode ver que o, o os traders aqui top traders acabaram alavancando nessa nessa região aqui tá é, Enfim então o agora nesse momento o pente subindo tá com o long short baixo caindo tá dando um sinal interessante tá é isso aqui é algo que a gente precisa ver realmente não né? ver se aqui vai continuar é, o que está me preocupando realmente aqui é ver essa liquidez toda aqui abaixo, tá pessoal? Então, a gente poderia dar uma beliscada aqui em cima, né? Dar uma aqui em cima e ainda fazer e buscar aquele, essa liquidez aqui abaixo, tá? Então, está um, pou, um pouco me preocupando. Também temos ordens aqui, ó, suporte, né? resistência entrando para o Bitcoin nesse momento, aqui é a região dos 41.700, tá? Então, temos ordens aqui nessas regiões. Vamos puxar aqui o TRDR também para ver aqui no 1%. A gente está aqui nesse momento até mais compra aqui tá um mais mais compras 41 e temos aqui dos 41.900 é, agora já entrou mais agora já entrou mais venda aqui 41.900 bastante venda aqui tá 1% porcento é dois e meio que a gente também tem mais uh, nesse momento pou, levemente um pouquinho mais de venda aqui do que do que compra tá galera então vamos ver, a gente está numa região aqui de, de resistência, tá? Importante, né? Vamos ver se o, se o mercado aqui. Me parece que a gente vai fazer de novo uma nova armadilha aqui para o Bitcoin, tá? Uma nova armadilha aqui nessa região. E se isso acontecer, pessoal, tá? Isso aqui acontecer, a gente vai testar pelo menos a região aqui de 39, na minha opinião, tá? Então tem que acompanhar. Quem quiser operar aqui rompimento, tem que esperar, né? Um rompimento aqui. É, deixa eu botar minha, meu desenho. A gente tem que esperar aqui um rompimento com uma confirmação, tá pessoal? Eu rompei aqui, deixa eu botar o gráfico de uma hora para gente ficar mais claro aqui, ó. Com essa linha, tá? Deixa eu botar o gráfico de uma hora com essa linha, se eu consigo ajeitar essa linha aqui para ficar mais, um pouco mais claro pra gente. Então, aqui vai ser de uma hora. Então, puxar aqui. Ó, a gente tem que conseguir agora fazer um suporte nessa região aqui, tá? A gente tá corrigindo aqui o preço. Se a gente conseguir fazer um suporte nessa linha aqui, ó, a gente acabou rompendo, né? Fazer um suporte nessa região aqui próximos 41.300, tá? A coisa pode ficar interessante, mas eu diria, pessoal, que o mais importante a gente mesmo é romper essa região aqui, ó, que tem muito volume, né? A região aqui dos 40.700 é realmente a região que é importante, tá? Essa região que a gente tem que dar uma... romper aqui. E nesse momento a gente tem aqui uma... até os 41.700 liquidez interessante aqui, como eu sei para vocês, Tá? então a gente poderia buscar parte dessa liquidez aqui, né, pegar parte dessa liquidez e voltar aqui a corrigir, né, porque uh, o aqui a gente tem mais liquidez abaixo também, tá? Então tá uma região complicada, né, também aqui de, de, de operar esse rompimento. Né? Uh, então assim eu, eu realmente esses rompimentos aqui, pessoal, tem, não tem muita armadilha para o Bitcoin. Tá? A gente tem liquidez abaixo aqui, tem que ficar, tem que ter ponto de atenção aqui nesse momento, tá? outra outra questão também que é importante a gente olhar aqui é na SP 500 tá rapidinho mostrar para vocês algo aqui na SP 500 que está subindo nesse momento tá é, a SP 500 está numa região aqui também que está rompendo aqui algumas regiões de tá de resistência eu diria tá? então é uma, uma subida boa né um volume não está muito interessante aqui pelo que eu tô vendo é, mini futuro, deixa de puxar aqui também a aqui para molhada é praticamente a mesma coisa tá vou achar aqui o gráfico mais limpo da da futuros uh, então uh, aqui pessoal se a gente puxar Fibonacci também desse desse topo aqui até o fundo ó, a gente pode ver que a gente está se aproximando também de uma região também que considera bastante resistência aqui a região de 50% de atração Fibonacci tá? a gente acabou rompendo aqui ó rompemos o 382 tivemos suporte e agora aqui parece que a gente vai querer buscar SP500, essa região aqui dos 4, 4.455 pontos, tá? Aqui vai ser uma região também de forte é, resistência, aqui também, na minha opinião. A gente tem aqui até aqui é, bastante resistência. Do RSI aqui, ó, a gente pode ver que a gente está dando uma, uma. A gente. Deixa eu limpar um pouco essa tela, né? A gente está aqui uh, fazendo um pouco uma, uma certa deriva aqui também, tá? Não tá tão, tão, tão bom aqui não. O preço subindo mais do que o RSI aqui. O RSI está um pouco fraco então, inclusive de puxar uma hora a gente pode ver que a gente estava aqui fazendo alguma divergência uh, bearish, tá? mas agora deu uma melhorada tá? a gente vai vendo aqui o preço subindo né? enquanto o RSI estava, pelo menos aqui até então fazendo aqui uma uma divergência né? mas agora deu uma até rompeu essa região aqui que foi um bom sinal tá uh, então pessoal eu acho que o, a, a, a as pequenas aqui inclusive se a gente puxar o gráfico de, de quatro horas que mostrar para vocês ó é, nesse, nesse fundo duplo que a gente fez aqui para SP500, deixa eu limpar aqui essa essa linha A gente já buscou praticamente o alvo desse fundo duplo aqui, ó tá então isso é importante de Deixar claro, a gente fez esse fundo duplo aqui e a gente, estou considerando esse Wzinho Aqui, tá? e a gente praticamente buscou aqui esse alvo, tá então seria isso aqui mais ou menos Então a gente, o rompimento desse pescoço próximo disso aqui a gente está então buscando esse alvo aqui esse fundo duplo tá bom então uma região que de de alvo já né resistência também próximo aí dos 50 tem que ver e o Bitcoin uh, se as pequenas começar a perder força Bitcoin pode ir junto aqui tá Lembrando que a correlação ainda tá tá bem uh, bem uh, parecida aí né? com Bitcoin o tá, Bitcoin está por enquanto pessoal aqui no curto prazo tá interessante tá, a gente mantendo suporte que ser é bem muito interessante a gente tá com o indicador de sentimento de dando melhorada tá muito bom é só se a gente liquidar muito long aqui é, na região a região dos 42 aqui pode ser que é, aqui para o block. a gente tem uma certa liquidação aqui um pouco de liquidação mas ainda tem liquidação abaixo tá pessoal então tem que ficar ficar atento aqui para o Bitcoin tá eu para realmente para operar isso aqui pessoal nessa nesse rompimento Uh, voltando aqui para o gráfico, tá? realmente uh, o volume está entrando aqui, mas não é um volume tão interessante, tá? a gente tem que ver um volume e um rompimento aqui forte tá? e com uma, uma, um reteste nessa região aqui pelo menos, né? eu diria no, numa hora, que uh, até parece que tá aqui acontecendo, tá? até parece que até acontecendo, mas realmente esse candle aqui que está me preocupando. Essa, essa, eu, eu vou considerar esse pivô aqui praticamente, ó. Nesse caso, especificamente, tem um volume muito alto aqui, eu vou considerar que a gente tem que romper essa região aqui de 41.700, tá? 41.700, essa região aqui, romper para cima a gente conseguir, de fato, uh, fechar o candle de uma hora aqui em cima, a coisa pode ficar interessante para o Bitcoin, tá? senão não, galera, lembre-se que a gente tem, então, aqui essa liquidez aqui em cima, tá? Podemos buscar parte dela e o preço fazer uma armadilha, tá? E buscar regiões lá próxima dos 39 mil dólares, tá bom? Então basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, continuamos com essas ordens aqui, fiquem de olho nas ordens aí, tá? Todas as ferramentas que eu estou usando aqui nos meus vídeos tem na minha página aqui, andreefaut.com Não se esqueçam de dar uma olhadinha na página, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui é, o site Vocês podem dar uma olhadinha então, todas as ferramentas que eu estou aqui nesse momento mostrando para vocês Uh, então pessoal, basicamente é isso, espero que vocês tenham aí uh, gostado do vídeo. Deixa o like aí se vocês gostaram. E eu volto aí para amanhã para fazer um update para vocês para Bitcoin. Tá? É sábado, mas eu vou tentar fazer um update para vocês. Hoje foi um dia bem corrido aqui. É, só conseguir praticamente parar agora para poder fazer esse update aí. Tá? Então aproveito, aproveito as ferramentas aí tô, que, eu, que eu recomendo a minha página. Deixa o like a gente se vê amanhã. Vamos ver se o Bitcoin consegue romper essa região aqui de 700, Seria muito bom mesmo. Tá? Conseguir fazer isso. E uh, daí seria um caso pra gente testar essa região dos 45, tá, galera? Vamos ver, mas tem que cuidar com a armadilha que tá perigoso, beleza? Então é isso, deixa o like e a gente se vê amanhã aí, tá bom? Um abraço.